Oi gente, boa noite. Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a nossa. Estou né, aqui na verdade aqui na frente do, do mercado público municipal que deveria estar aberto, né? Uh, porque já foi inaugurado, né? Então ele deveria estar aberto, infelizmente não está. Uh, mas estou aqui para falar com vocês sobre a caminhada, né, Que a gente que a gente fez hoje aqui nessa região do centro, né, aqui na praça. Ah, nós tivemos eu, mais o professor Auric que é o nosso candidato a prefeito E outros companheiros e companheiras aí também candidatos pela nossa chapa de vereadores Nós é, viemos é, especialmente apresentar uma proposta nossa Que está lá no plano de governo da majoritária Que é o Vivo Centro O que é o Vivo Centro? O objetivo do, dessa ideia é, então, é resgatar ah, o simbolismo, né? A urbanização do centro, que já teve um dia né que a parte da segurança também tá compõe essa ideia de Vivo Centro. né ah, Foi muito bem aceito, conseguimos dialogar bastante, debater bastante com, com os comerciantes, com moradores, que reclamaram também da própria insegurança que vive hoje essa região. né Então nós entendemos e no geral eles falaram bastante na questão das câmeras, né? as câmeras de segurança que hoje encontram-se, principalmente ali na praça, então é, é preciso ampliar é, o número de câmeras aqui pela, talvez até lá de Leopoldo Freiberg, na rua João Pessoa, então né? toda essa rua aqui do Clube 17, né? tem o Colégio Maria da Glória aqui, enfim, é, isso acredito que traria bastante segurança para essa população aqui, para nós, né? A questão das calçadas, né, conversamos com bastante idosos, é uma região que tem bastante idosos e, de fato, as calçadas não são niveladas, são apertadas, né, e muitas vezes tem que se dividir entre a rua e a calçada, passa os carros, né, então é, é ruim até para as crianças, então o é, Poder Público deveria olhar de alguma maneira, padronizar essas calçadas, né, e, enfim... Uh, ainda nesse sentido, de, de calçada e rua, tem a Zona Azul, né? os comerciantes é, reclamaram bastante. É, na época que foi cancelado o contrato, ele foi cancelado sem mais nem menos. Até hoje, nós aqui da Associação de, de Bairro, nós que moramos aqui, não fomos informados por que, que foi cancelado o contrato. Simplesmente deixou de existir e, e ele organizava, de alguma maneira, Ele organizava uh, o trânsito e o estacionamento. Né, aqui no bairro que não tem muito, né, porque as ruas são, são antigas, são, são pequenas, então fica tudo apertado, e ele, então ele, ele ajudava na atividade isso era bom para o comércio local. Ah, temos ainda também o Casarão Borne, nós estivemos ali e ele realmente está sucateado, está é, bem, bem triste a, a situação dele, porque a parte de cima dele é, onde tinha eventos e reuniões, ele, ela está interditado infelizmente e pelo que a gente sabe não existe aí uma previsão para reabrir aquilo ali. Não temos nenhum retorno da prefeitura sobre aquela situação. Embaixo continua aberto é, de dia e tal, mas é, ele morreu, o, na verdade. O casa não, o nosso centro cultural, o casa ele morreu, não existe mais aquela vivacidade que ele tinha com é, agendas é, mensais de, de eventos e exposições. Isso realmente se perdeu. É, lá na região do ponto final, uh, no terminal que tinha lá no final, né, foi desativado para adequar uma secretaria. Aquilo lá realmente faz falta, principalmente para essa parte, aqui do, do Maria da Glória, aqui do... Do mercado público para frente que está meio abandonado, nossos casalões antigos que tinham lá é, né, estão bem abandonados, então é, reativar aquele aquele ponto final é muito importante porque é, ele, ele era um ponto de referência né, para a população daqui né, e ajudava também a parte do comércio de lá então uma das nossas deixamos aqui como proposta né, a reativação daquele ponto, né, fazer os ônibus desembocar lá, fazer o baldeamento através daquele, daquele ponto final. Né, caminhando para cá a gente passou aqui aqui atrás, aqui no Rio de Iguaçu, que está também uma, é, é, lamentável o que está acontecendo com ele. Ele está completamente assoreado e poluído. Né? Então é preciso com urgência os moles é um aqui que vai até lá na, na, na, na ponta dele, lá no começo, do, onde ele se encontra com o mar, né? É, é urgente arrumar isso aí, trazer a, fazer a dragagem dele, inclusive para atender aqui o, o, o meu o mercado aqui, né? o nosso amigo Victor, né, mandar um abraço para ele. ele, recentemente ele ganhou uma licitação para abrir aqui então um restaurante no mercado público municipal, mas né, como é que vai ficar essa situação aí se o, o Rio continuar dessa forma, né? até para né, o nosso mercado virar um ponto aí de turismo e gastronômico é preciso né, melhorar essa situação do Rio. Mais à frente ali na praça também tem a questão dos moradores de rua, é, eles continuam é, desassistidos, não tem, Biguassu não tem nenhuma política pública voltada para eles, a Grande Florianópolis é a única cidade que não tem nada realmente para eles, né? eles ficam jogados no chão, lá quando chove eles se dividem em marquises e infelizmente o nosso até hoje não resolveu a situação deles. Ah, com proposta a gente deixa aí a Política Nacional de População de Rua, né, através do comitê intersetorial, é urgente é, instaurar esse comitê e, e atendê-los é, mediante a política nacional. Uh, tem ainda também a questão dos cães, né, tem cada vez aumentado mais o número de cães abandonados ali na, na, na, na região da praça, né, tem uma, um pessoal aí que ajuda eles colocando uma casinha ali na... na na frente da prefeitura, é, é bem legal o que eles estão fazendo, eles arrumam, colocam os um cobertores de quando está bem frio, mas é, a gente sabe que isso não é o mais adequado, né a gente precisa dar uma, um conforto melhor para esses cães abandonados. Então, também como, como sugestão, como proposta, a gente colocou uh, construir um canil público municipal, negócio o ainda não tem. Nós temos uma um centro de castração, ali na, na, na região, perto do, do posto de saúde ali do, do centro. E então o canil ele poderia ser um braço, né, tá, tá junto com, esse, com o castramóvel. E ainda, também aqui no, no bairro do centro tem bastante demanda, né, foi uma conversa bem legal que a gente teve com o pessoal aí, a questão do, da escola de música, né, é, que ela ficava primeiramente aqui, ficava primeiramente aqui, na, na, na passando um pouco aqui o colégio, na João Pessoa, que depois foi lá para próximo também ao, ao posto de saúde do bairro Centro e de lá, né, infelizmente, o atual governo não deu nenhuma atenção e se extinguiu a escola de música. Né? Então, com a proposta, a gente deixa aí a imediata abertura da escola de música né, para resgatar essa cultura que envolvia aí famílias e um grande número de famílias e de jovens aí da nossa cidade. Então, para falar do bairro centro é isso que eu tenho para vocês. continuem acompanhando o nosso trabalho. Eu agradeço já, já agradeço já de antemão já quem tem de apoio à nossa candidatura. Eu é, queria dizer que é possível a nossa eleger o nosso o vereador do nosso partido. Continuo pedindo apoio de vocês, né? É, vou, vou resgatar de novo uma uma O que eu falei no último vídeo Que é o seguinte Para deputado estadual na última eleição nossa Nós fizemos 444 votos em sul Se nós, se cada um desses Conseguir mais dois É certo que a gente consegue Uma cadeira na Câmara de sul E aí né, o nosso trabalho vai Vai continuar o nosso trabalho e que a gente já faz aqui na nossa comunidade Vai continuar e o pessoal aí tem tudo Para fazer história aqui na cidade Então era isso Acompanhe nosso trabalho no site murilazevedo50.com.br, no Twitter murilazevedo50 também. E era isso aí, gente. Amanhã tem mais, na de semana tem mais. Valeu, boa noite, obrigado.